Olá, seja bem-vindo ao Conquista de Resultados. Neste vídeo, estou trazendo para vocês este conversor e gravador digital K900 da KEL. Né? Agora, com a adventa então, da TV digital e o sinal analógico sendo desligado em várias cidades, as pessoas têm procurado este tipo de aparelho, que é um conversor digital. Eu vou fazer um unboxing, mas assim vou passar algumas características principais. Ele, tem a... Ele pode fazer a gravação agendada tá? pra... da programação, ou seja, se você estiver captando o sinal de um canal digital, você pode gravar colocando um pendrive, ele reproduz é, filmes, fotos e músicas, né? você coloca o pendrive também aqui na lateral do aparelho, ele vai fazer isso aí, ele tem aqui uma função de controle dos pais, que você pode bloquear o aparelho em determinados horários. Tá okay? Eu vou fazer um unboxing, vou mostrar o que tem dentro da caixa, esse produto, ele na realidade ele é importado pela Intelbras, mas recebe a marca KEL, vamos lá então. Então aqui nós temos dentro da caixa, nós só temos aqui o manual, que vem com duas pilhas aqui, do tipo é, palito para você colocar no seu controle remoto. Aqui dentro você vai ter o aparelho em si. Ele é bem pequenininho. Eu vou tirar o plástico aqui para vocês verem. Ok, sem é o plástico retirado. Aqui mais dentro da caixa nós vamos ter então um controle remoto. Um cabo RCA, para você ligar na sua televisão antiga, quem não tem a televisão, até nas novas também, mas quem não tem televisão de LED, essa televisão tela plana, pode ligar, então, usando esses cabos aqui. E um cabo de força com tomada. Vou fazer um giro pelo aparelho, para vocês terem noção do que tem. Bem, o aparelho em si é bem simples, ele é bem pequeno, tá ok? Ele aí, ó, praticamente, um pouquinho maior que a minha mão. Ele tem aqui, a, a, na parte da frente, aonde você é o receptor do controle remoto. Aqui na lateral, a entrada USB, onde você vai colocar o seu cartão USB aqui. Onde você vai colocar o seu cartão USB e aqui gravar a programação e até mesmo reproduzir filmes, fotos e músicas. E aqui atrás nós temos as saídas, né? Então você tem aqui a saída para a antena, você pode ligar uma antena interna ou uma antena externa. E aqui você tem a saída de cabos, a conexão de cabo RCA as televisões antigas. Se você tem uma televisão nova, você pode usar o cabo HDMI que está aqui, ah, conexão HDMI, e você tem aqui local para a fonte de força, tá ok? Basicamente é isso. Ele tem aqui as especificações dele, garantia de um ano. Então tá aí. Além do aparelho, temos aí o controle remoto novamente e os cabos RCA e cabo de força, tá ok? Então fica aí a dica do conversor digital para TV da Kel, tá ok? o K900 se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário compartilhe nas redes sociais, se você não baixou o material gratuito do Conquiste Resultados, confere aí na capa do canal o material gratuito do Conquiste Resultados, ok? Vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado